Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo para vocês em que tirei fotos só com a cor cor-de-rosa. No Instagram vocês pediram muito para eu repetir esta sessão fotográfica, só que noutra cor, por isso é a vez do vermelho. Por isso, se vocês quiserem ver que outfits é que saíram daqui e que fotos é que saíram daqui, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que nós precisamos fazer é arranjar objetos vermelhos e isso inclui objetos de decoração, inclui roupa, inclui sapatos, por isso procurem na vossa casa o que é que vocês podem ter com essa cor e claro, como sempre, algo grande, algo que os consiga dar um fundo caseiro. Nesse caso eu estou a usar um lençol de cama que é vermelho, por isso sejam criativos podem ser mantas, pode ser um conjunto de várias roupas da tonalidade vermelho, sejam criativos procurem na vossa casa, certeza que vocês vão encontrar várias coisas dessa cor. E claro que não nos podemos esquecer também da maquilhagem, se vocês quiserem utilizar podem pintar as unhas, podem dar a maquilhagem da cor vermelha e acho que fica bastante bem. Para todas estas fotos eu vou utilizar apenas o meu telemóvel e como não está há muito bom tempo ultimamente, não há muita luz, não há muito sol o que eu vou fazer é utilizar a câmera traseira do meu telemóvel e assim as minhas fotos chegam com um bocadinho mais de qualidade mas para tirar fotos com a câmera traseira é um bocadinho mais difícil, por isso eu vou precisar de uma ajuda extra e isso é o comando. O comando pode ser várias coisas, pode ser um comando de telemóvel que vocês já viram aqui várias vezes no meu canal, pode ser por exemplo os fones do vosso telemóvel se tiver a opção de volume para cima e para baixo, ou se vocês não tiverem nada isto não é problema, vocês também podem usar o vosso temporizador de telemóvel. Basta só acionar o temporizador, ir para o vosso sítio, tirar a foto e fazer o mesmo processo todas as vezes. Para esta primeira foto o que eu fiz foi colocar a minha cama com um lençol vermelho, também coloquei a frente da almofada vermelha para equipamento, eu só utilizei o meu tripé e o meu telemóvel e utilizei o comando, quer dizer, eu tentei utilizar o comando mas como vocês estão a ver aqui, estão-me a perceber que a pilha não estava a funcionar, por isso eu utilizei outro comando que foi a minha Mi Band 5, que eu já vos falei no outro vídeo e basta só carregar nele para ele me tirar uma foto. Funciona basicamente como um comando, mas eu adiciono sempre 2 segundos de temporizador porque assim sei que ao tirar a foto fica sempre exatamente onde eu a quero. E estas são as fotos finais. Na segunda foto o que eu fiz foi colocar o mesmo lençol na minha parede e assim dessa forma consigo ter o fundo vermelho que eu quero. Para a decoração eu coloquei algumas velas e um banquinho onde eu me vou sentar, sentei me no banco à beira das velas, fui tirando algumas fotos, depois apercebi-me que estava muito escuro, por isso acionei o flash do telemóvel. Com o flash as fotos melhoraram imenso e este foi o resultado final. Para esta terceira foto utilizei exatamente o mesmo fundo, a única coisa que eu fiz foi retirar todos os objetos de decoração, e mudar completamente a roupa que eu estava a tirar e só mudando esses pequenos elementos, a foto ficou completamente diferente. Este foi o resultado final e gostei mesmo muito. Por fim, eu reparei que a luz solar estava quase quase a desaparecer mas que estava a criar um efeito super giro onde eu estava, por isso eu coloquei lá o meu lençol e tirei algumas fotos de retrato, umas fotos mais simples, sentada no chão. E o resultado final foi este, são fotos bastante simples de tirar, todas tiradas com o telemóvel e espero que isto prove que nós não precisamos de ter câmaras incríveis para tirar boas fotos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, este vídeo foi um bocadinho diferente do, do, do ensaio rosa só porque eu adicionei um bocadinho mais de tipos de fotos que vocês podem tirar e também de looks uh, que eu fiz. E achei que vocês pudessem gostar imenso desse extra, por isso digam nos comentários se, se gostaram e se por acaso quiserem mais vídeos, não se esqueçam de comentar também uma cor, a cor que vocês querem que seja o episódio desta série, por isso espero que vocês tenham gostado imenso e vemos no próximo vídeo.